A gente, nas videoaulas anteriores, aprendeu bastante coisa sobre números binários. Como escrever um número, um número é, em, em, base, em base 2, ou seja, em binário. Como operar com esses números, fazer soma, subtração, multiplicação. Aprendemos como representar números negativos em base 2, e para isso a gente teve que ver o complemento de 2. E agora a gente já tem quase todos os elementos que a gente precisa para entender como é que um número... Uh, um número uh, com parte fracionária, em base 2, em base é representado dentro do computador. Antes disso, a gente precisa de um, um último elemento, e esse elemento é compreender as representações de ponto fixo e de ponto flutuante. E aí a gente vai ter todos os elementos que a gente precisa para entender como é que um número é representado dentro uh, de um computador. Ok? um dos problemas que a gente que a gente tem quando a gente está quando a gente está é, lidando com números dentro de um de um computador é que a gente já viu que a gente tem um número limitado de, de transistores e de capacitores de conjunto de transistores e capacitores para poder <coughs> representar o, o, o para compor os bits do, do, do nosso do nosso dos nossos números Tá? Isso vai também colocar uma, uma limitação na quantidade de dígitos que a gente vai ter disponíveis para representar números ali. Okay? Essa limitação, por sua vez, vai também limitar os valores máximo e mínimo que a gente pode, que a gente pode representar dentro de um computador. Tá? Pega aí um exemplo, vamos pegar um exemplo bem antiguinho aí, tá? Da época que eu era criança eu via esse tipo de caixa registradora. Nós vamos pegar essa caixa registradora da imagem e se a gente olhar aqui os dígitos que ela tem, a gente vê que ela tem seis dígitos no total, dois dígitos para representar a parte fracionária e quatro para representar a parte inteira. Esse, esse ponto daqui que vocês devem estar vendo na, na imagem é... É um ponto para representar milhares e, e milhões e, e, e né? grandezas do tipo. Esses outros dois, esses, esse último ponto aqui, que separa então a parte inteira da parte fracionária, é o, é o que a gente chama de ponto. Tá? No Brasil ele é vírgula, mas nos Estados Unidos e, outro, e vários outros países ele é um ponto. Okay? Então, se eu pegar. Essa, essa caixa registradora, o valor máximo que ela vai poder representar é quando todos os dígitos forem 9. Né? Vai ser, então, o valor máximo que ela pode representar, 9.999. O valor mínimo, por sua vez, vai ocorrer quando todos os, quando todos os dígitos do meu número forem 0. E então o valor mínimo dessa. O valor mínimo que eu posso apresentar aqui é zero. É uma caixa registradora, não vai ter sinal, ok? Não é para, em princípio, para ter sinal. Agora, vamos pegar o valor máximo e tentar somar 0 0 0,1, 0,01 ao valor máximo. Okay? Se vocês forem olhar, se vocês pararem para pensar, se a gente somasse, tivesse ali na, na, na, na, na caixa registrado 9.999 e 99 e somasse 0,01 a esse cara daqui, o que a gente teria é zero. Por quê? Porque 9.999,99 ,99 mais 0,01 é 10.000. Só que nós só temos cinco, nós só temos seis dígitos aí, dois para a parte fracionária, quatro para a parte inteira. Então, nosso número, o, o nosso, esse dígito 1 um do 10.000 aqui ficaria de fora, e a gente teria 0,00000, ok? Isso é um problema, ok? Então, daqui para frente, os números que eu vou escrever vão ser separados, a parte inteira da parte fracionária, por um ponto, ao invés da vírgula, e é daí que vem a expressão ponto fixo ou ponto flutuante, tá? E... A representação numérica da minha caixa registradora é justamente do primeiro tipo, ponto fixo. Okay? O problema da representação de ponto fixo é que ela não é muito legal para a gente representar números em geral né, com, quando a gente tem um número fixo de dígitos. Por exemplo, se eu pegar 17,5 e multiplicar por 1,25, eu obtenho 21,875 agora tentando é, tentando representar esse número com dois dígitos para a parte fracionária e quatro para a parte inteira a parte inteira fica bem representada mas a parte fracionária eu teria que arredondar para 90. para né eu teria que cortar eu teria que cortar esse essa parte aqui e arredondar de acordo aqui então eu teria que arredondar não para 21,90 mas para 21,88 tá certo então está errado aqui é 21,88 bom é, eu teria aqui um erro de arredondamento esse erro de arredondamento parece que é pouca coisa né eu estou errando por por 0,05 mas se você fosse somar várias se você tivesse que somar vários desses uh, desses desse tipo de número com três números na parte fracionária esse número se esse, esse erro de arredondamento se acumularia cada vez mais ok no final você teria você poderia ter um, um erro de arredondamento muito razoável no final da no final do seu cálculo tá então a solução aqui é a gente usar a representação que é, que a gente chama de ponto flutuante que também é conhecido como notação científica ok essa representação vai nos permitir aumentar a faixa de valores que a gente vai poder representar para um número e minimizar os erros de representação em vários casos. ok aí quando a gente olhar a parte de quantificação de erros, a gente vai ter ferramentas melhores para quantificar o quanto esse erro é apreciável ou não. Como é que a gente faz para representar um número em notação científica? Primeiro, a gente move o ponto um ponto ali que separa a parte inteira da parte fracionária, para a posição que vem logo depois do primeiro dígito não nulo. E aí, depois, e, e aí a, gente, a gente vê quantas casas a gente teve que mover o nosso ponto e a gente multiplica pela, pela, pela base elevado ao número de casas que a, gente, que a gente teve que mover o nosso ponto. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com exemplos em base 10, mas a ideia vai ser essencialmente a mesma para... É, para números em base 2 e okay? vamos explicar isso daqui um pouco melhor com um exemplo se eu pegar 7869.24 mover o ponto para a posição logo após o primeiro dígito não nulo é mover o ponto para entre 7 entre o dígito 7 e o dígito 8 ok com isso eu tive que mover três casas e portanto meu número vai ser representado em ponto flutuante ou em notação científica como 7.86924 vezes 10 ao cubo. Okay? então eu tive que mover três casas é o expoente, tá? E o número o número que vai ficar o, o número passa a ser 7.86924. Quando eu multiplico esse número por mil, eu obtenho de volta esse número aqui. Essa parte aqui que fica né? O, o número que agora é representado com o ponto aqui, a gente dá um nome para ele, se chama mantissa e esse número aqui, obviamente, a gente dá o um nome de expoente. Tá? Então, em, em números representados em notação científica, você sempre vai ter uma mantissa e um expoente. No geral, você pode escrever um número n como sinal que pode que, sinal que é que, que, que na verdade é dado por um por um positivo ou menos um vezes a mantissa vezes o expoente. Por enquanto a gente vai tratar só de números positivos nesse, nessa vídeo aula. Depois a gente né, usa o nosso conhecimento lá para representar o sinal quando a gente chega quando a gente for explicar a representação de números binários dentro do computador. Então, quando a gente representar números, uh, números ali, números que, uh, com parte fracionária, que por enquanto a gente vai tomar só como positivos, em notação científica a gente vai fazer a seguinte coisa. Nós vamos ter um certo número, de, um certo número total de dígitos aqui para representar o nosso número. Nós vamos ter que escolher um certo num, um certo, uma certa quantidade desses dígitos para representar o expoente. Eu vou escolher para, por enquanto, né, colocar só um dígito para o expoente. Uma vez que você colocou o um número de um, pra, um, um dígito só para o expoente, agora você tem outros cinco, no nosso caso aqui, para representar a, a mantiça. Tá? Já vou numerar os dígitos aqui do jeito que a gente numera os, os, os dígitos quando a gente for representar em base 2. E agora vamos pegar como é que fica né, a representação de 7869.24 em notação, em notação científica, ou ponto flutuante. Então isso aqui é 7.869.24 vezes 10 tá Então quando, a gente, quando eu representar isso daqui em notação científica, o meu expoente é 3 e depois eu tenho os dígitos da mantissa. O primeiro é 7. 8626924. Mas eu só tenho 5 dígitos no total para representar a minha mantiça. Então esse último dígito aqui, o 4, ele cai fora. Ele é descartado. Por outro lado, se eu pegar então agora né, o, meu número, o meu número 17 e meio vezes 1,25 e for representar esse cara daqui em notação científica, ele fica 2.18750 vezes 10 a menos 1. Representando isso daqui em notação científica, o expoente é menos 1, e a mantissa é 218750. A gente só tem seis dígitos, a gente só tem 5 dígitos para representar a mantissa, esse último zero aqui, ele é descartado. Então, em alguns casos, a gente vai, a gente vai poder representar é, números, números é, com, com parte fracionária é, de maneira exata e outras vezes não, né? Só vocês olharem que a representação desse nosso último número aqui continua sendo, ele continua sendo 21.875 ao final, mas o de cima eu perdi esse último dígito 4 aqui, tá? Qual que é a vantagem da representação de ponto flutuante? É que eu posso representar agora uma faixa muito maior de valores do que no caso, de, do, que no caso do, do ponto fixo. Uma representação de ponto fixo. Né? É só você lembrar lá da nossa caixa registradora. O maior número que eu podia representar ali era praticamente 10 a quinta, mas agora representando quase isso, né? R$ 9.999, e aí praticamente 10 à quinta. Agora eu consigo representar, uh, consigo representar numa, com um expoente máximo aqui 10 a nona, ao invés de 10 à quinta. Tá? Isso é muito legal. Vem com um preço que a gente paga um pouco por um, por um erro de arredondamento, mas a gente consegue representar uma faixa muito maior de números aqui. Okay? Na próxima aula, então, a gente vai ver como é que, como é que um número é representado dentro de um computador.